Vulto de fogo que nada consome e manifestações demoníacas atormentam um jovem árabe. Espírito de estudante encosta em jovem durante exploração urbana. Ser de luz emerge das águas e algo terrível acontece. Boneca ganha vida e anda que nem gente nas Filipinas e muito mais. Mas antes, já vai deixando o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. O vídeo a seguir foi registrado no Japão em uma escola abandonada. Durante o ato, o explorador que estava gravando o episódio acabou registrando algo arrepiante. Prepare o coração. わざわざ酔って。いやいやいや。ちゃちゃちゃ。叫てん。いや、俺前<笑> Durante a passagem por um corredor, o cinegrafista descobriu que aquela jovem estava sendo acompanhada por um espírito. Desesperado, o rapaz correu, mas o espírito foi atrás dele. Por outro lado, a jovem estava sem entender, pois não conseguia ver nada. Note que a fantasmagoria parece estar vestindo uma roupa antiga, certamente é uma antiga aluna do local. A entidade ainda pareceu debruçada sobre a jovem como se fosse algum tipo de encosto. que vemos uma amostra do que seria uma simbionte alienígena de Venom da vida real. Bom, certamente apenas uma colônia de organismos repugnantes, mas imagine você acordando com essa coisa correndo sobre sua barriga ou sobre seu rosto. Imagine você sentando na privada e essa coisa horrorosa saindo de dentro dela. Estradas nas Filipinas mostra várias pessoas admirando e se divertindo com uma boneca que parece que começou a andar que nem gente após ter ganhado vida. E como ela movimenta seus pés É tão preciso que já cogitaram ser uma criança real fantasiada de boneca Mas é de fato nada mais É a coisa mais normal do mundo Um residente dos Emirados Árabes Unidos estava sozinho em sua casa quando de repente começou a escutar um gemido assustador e sons de passos vindo dos corredores. <risos> Foi quando um ser vestido de preto passou diante de seus olhos. A partir daí, a casa se converteu num verdadeiro inferno na terra. <risos> BISMILLAH ARRAHMAN ARRAHIM AOUZU BIKALIMA DILLEH DAM MATI MEN SHARRIM AKHALAQ Sim, um vulto de fogo que arde, mas nada consome. Ele não queima nada daquilo que toca e ainda desafia as leis da física. DAM MATI MEN SHARRIM AKHALAQ BISMILLAH ARRAHMAN ARRAHIM BISMILLAH BISMILLAH BISMILLAH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 Alá, E Alá, o Alá, o Alá, o Alá. Alá, o Alá, o Alá. خلق الله القوي وانتم الضعفاء الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي الله الذرر ما بين ايديهم وما خلفهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> BISMILLAH RAHIM BISMILLAH RAHIM E quando ele pensou que o pesadelo já havia acabado ele descobriu que estava apenas começando <fixão> Equipe de exploradores do paranormal, caçadores das sombras, se dirigiram até uma floresta em busca da entidade feminina que tem atraído a sepultura pessoas que visitam a floresta. O objetivo é extirpá-la do local através de rituais. Oh, oh, oh, oh. É o canto! É o canto! É o canto dela! Gordinho, gordinho! Gordinho, calma! Eu não pode fazer nada contra nós! Tem certeza, mano. Tem certeza? Tenho, tenho, tenho, tenho. Você não pode fazer nada contra a gente. Que, que isso, mano? Cadê, mano? Aí está ela toda reluzente, emergindo das águas. Seu nome é Yara. Assim que tentaram alvejar a entidade, ela simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Ela é conhecida por sua grande beleza, voz encantadora e riquezas. Ela é parte mulher e parte peixe e é conhecida por seduzir homens que estão nas margens dos rios os levando para debaixo da água. Responda uma coisa, isso é normal nesse esporte? Haveria chances de sobrevivência caso ele caísse da canoa? Repare que parece que ele está preso nela. Você teria coragem de estar no lugar dele? Este vídeo épico, mostro com divertido é o rio Zambeze, que passa pela Zâmbia, Angola, Naníbia, Botswana, Zimbábue e Moçambique e é considerado o maior rio de água corrente do leste da África. No <laughs> Aqui temos um momento em que um funcionário que estava ainda em período de experiência quase causou um desastre em um grande navio em movimento. Veja como ele estava rodando a manivela. e é aí que reside o problema. A corrente estava correndo com tanta força que já estava saindo faísca e poderia arrebentar com tudo. Este vídeo é para você que sonha em ser bióloga da marinha ou funcionário que trabalha embarcado em alto mar. Olha só o que aguarda por vocês! Na ocasião, alguns helicópteros do exército estão em missão de resgate de sobreviventes após dois navios se chocarem na costa holandesa. Um dos navios afundou com todo mundo dentro e nunca mais foi encontrado. Sabe aquelas ondas gigantes que você já viu em vários filmes? Bom, saiba que uma dessas também já ocorreu na vida real, mas precisamente no ano de 2011 na tsunami que assolou o Japão. São imagens espantosas de uma onda capaz de cobrir e engolir prédios inteiros. imagens registradas na Síria. Na ocasião, o explorador foi até um local em ruínas próximo a um cemitério para invocar um gênio. Para isso, ele acendeu alguns incensos no tronco de uma árvore e começou a clamar. E não demorou muito para que a presença maligna se manifestasse contra a sua própria vontade. Arkadaşlar, varlığı görüyorsunuz. ne kadar yaklaşabileceğim. Lele <gülüyor> illallah. Bismillah yine geldi. İsmin nedir? Bana epey cihazım aracılığıyla cevap ver. <gülüyor> Parece que a entidade não gosta de ser incomodada e passou a fazer de tudo para afastar aquele homem. Eu vou abrir um lugar e não me enxerga, não me enxerga. Não me enxerga, me